Fala minha gente, sejam bem-vindos ao canal. Então é o seguinte, muitas vezes a gente tenta ajudar uma outra pessoa, o que que acontece, né? Ah... Naquele momento, aquela pessoa ela não quer ser ajudada. Então a gente fica tentando, a gente fica tentando de várias formas. A gente dá um conselho, a gente conversa com a pessoa, a gente explica o que está acontecendo. A gente explica as formas que ela pode se ajudar, que ela pode se reerguer, que ela pode encarar as coisas de uma outra forma, né pensar diferente. Só que muitas vezes a pessoa ela não, não quer. Ela não está não no momento, ela não está no momento dela, ela não está afim. Enfim, tem vários motivos que a pessoa não tá aberta naquele momento para aprender alguma coisa ou para receber uma crítica construtiva, né, que vai ajudar ela a ser cada vez melhor. Então, muitas vezes a pessoa está tá numa zona de conforto, onde não se permite conhecer outras coisas além daquilo. Então, ela fica, ela fica nesse, nesse mundinho Onde ela não, não aceita coisas novas, né? Ela não aceita que as coisas mudem. Porque aquela situação ali pra ela tá, tá confortável, tá legal. No pensamento dela, tá legal. Só que você do outro lado, você tá, tá vendo, você tá enxergando o que, que tá acontecendo, você tenta dar um apoio, você tenta ajudar e não adianta, não adianta. Você continua tentando, né? Que brasileira persistente, né? Não existe nunca. E aquela pessoa, ela não, não aceita a sua ajuda, né, ela simplesmente ela não, ela não tá no momento, ela não tá no, ela não tá no clima, né, pra poder mudar alguma coisa dentro dela Só que o que acontece? As pessoas, elas só mudam quando essa mudança ela vem de dentro Não adianta você ficar insistindo, você ficar ali expondo o que, é que ela tem que fazer, porque você vai, sinceramente, você vai perder seu tempo isso, no fim, acaba se tornando invasivo, porque você tá entrando no espaço daquela pessoa. É um espaço que, na verdade, ela não te permitiu entrar, porque não foi ela que te pediu, no caso, né? Foi você que tomou a iniciativa, foi você que foi lá falar com ela, enfim... E depois de um tempo fazendo essas coisas, eu consegui ver que simplesmente não adianta a gente tentar ajudar outra pessoa sem que ela queira ser ajudada, né? A pessoa quando ela quer se ajudar, principalmente, ela encontra formas, ela encontra respostas, ela busca as respostas. A pessoa ela precisa ter essa iniciativa interior de buscar as respostas, de procurar alternativas, de pedir ajuda que seja, mas ela precisa ter essa iniciativa por conta própria. Não adianta você chegar lá e dizer, ah, você precisa de ajuda, eu vou te ajudar agora. Não adianta, não funciona. Eu sou uma pessoa que eu, eu tô sempre aberta a escutar qualquer coisa. Seja bom, seja ruim, seja uma crítica, não seja. Porque eu tô sempre aprendendo com isso, né? Só que não é todo mundo que tem esse pensamento, né? As pessoas, elas se colocam numa zona de conforto, elas não querem sair. Tudo bem, é a vida delas, é a escolha que elas fizeram. Então, se você tentar ajudar uma pessoa, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que respeitar o espaço dela. Você tem que enxergar primeiro se é o momento de você ajudar aquela pessoa. Se ela abriu ali uma brecha pra que você faça isso, se você sentir que você pode fazer isso né? que ela te deu a abertura, daí você faz. Caso contrário, é melhor você não fazer, né? Ou esperar então a pessoa te pedir ajuda. Né? Que é muito difícil. Né? É difícil, principalmente esse tipo de pessoa. chegar em você e te pedir ajuda. A maioria das pessoas que estão numa zona de conforto não enxeram que elas estão afundando cada vez mais, né? Elas só vão te pedir ajuda quando estiver assim, ó, no fundo do poço, ali, no finalzinho do buraco. Ela vai chegar e vai te pedir. Se elas aceitassem essa ajuda, elas não precisariam ter caído no fundo do poço. Elas poderiam simplesmente começar a cair e levantar logo em seguida, porque elas aceitaram a ajuda. Mas o que acontece? com As pessoas, elas precisam muitas vezes sentir na pele que os problemas, as dores, o sofrimento, elas precisam passar por esse momento para que elas tomem a iniciativa de tomar um caminho diferente. Se isso não acontece, é... Só você falando, entende? Eu sei que você tá tentando prevenir aquilo, mas a pessoa ela não tá não tá enxergando aquilo. Ela precisa passar por por aquilo. Cada pessoa ela tem um caminho, ela tem que trilhar. Você não pode interromper aquilo. Faz parte do destino dela. Por mais que ela tenha opções, ela tenha alternativa de mudar, a escolha é dela. A escolha sempre é dela. E isso não pode vir de fora. E quando vem de fora, o que, que acontece? A pessoa ela pode até te dar ouvidos, mas ela ela não compreende aquilo. Porque aquilo, na verdade, não tem significado para ela. Porque ela não entendeu o motivo, ela não passou por dor, ela não passou por sofrimento, ela não tem, sabe, aquela ânsia por fazer alguma coisa, por mudar, por fazer diferente. Não, pra ela não aconteceu nada grave, tá indo bem até então, então continua assim. Por isso, ela precisa passar por um baque pra que ela possa enxergar a situação de uma forma diferente e faça alguma coisa diferente, né? As pessoas aprendem de diferentes maneiras, né? Ou elas aprendem passando por dor por sofrimento, ou elas aprendem enxergando a dor e sofrimento dos outros e evitando isso para sua vida, né? O caminho que ela vai escolher, já tá dito, né? É a escolha dela. Então a gente não pode interferir na vida da pessoa de tal forma que isso atrapalhe o caminho e o destino dela, e que isso atrapalhe as coisas que precisam acontecer para que ela realmente tire o aprendizado daquilo e possa seguir adiante de uma forma mais consciente, com propósito, que ela tenha entendido qual é o propósito, para ela seguir adiante, para ela se levantar, se reerguer. Então, esse é o recado de hoje. Assim como a gente também gostaria de ser respeitado, a gente tem que aprender a respeitar o espaço dos outros também. E o tempo dos outros, né? Porque cada um tem seu tempo, né? As coisas acontecem para diferentes pessoas em tempos diferentes. Assim como o meu tempo é diferente do seu, a gente aprende de formas diferentes. Eu posso aprender mais rápido, você mais devagar, ou ao contrário, você mais rápido e eu mais devagar. Cada pessoa ela tem um ciclo e ela precisa passar por esse ciclo para que ela possa tirar o aprendizado daquela situação. Tá legal? Então, espero que vocês tenham gostado e se gostaram, deixa eu curtir aqui e se inscrever no canal. Um abraço, tchau, tchau.